Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o meu drama aqui do YouTube. É complicado fazer um canal de notícias sobre games, galera. Isso mesmo, porque é, tem muita coisa ruim no mundo dos jogos e a gente fica aqui preso a esse tipo de informação e eu não sei o porquê que sites, é, blogs e uma diversa gama de, de mídias é, simplesmente ficam colocando esse tipo de situação é, para a gente aqui consumir. né? Então eu vou falar um pouquinho de como que é o, o meu sistema aqui que eu uso para é, transmitir essas notícias para vocês. Então todo dia eu tenho aqui um agregador de, de sites, de blogs e de diversos uh, tipos de conteúdo, tanto em inglês quanto aqui os, uh, em português também, então quando eu encontro um conteúdo que eu acredito que seja importante, eu separo ali todo tipo de informação que eu tenho a respeito dele e passo a, a estudar esse tema para poder vir aqui e falar alguma coisa relevante para vocês, é claro que é, eu não tenho gabarito nenhum para falar o que eu estou falando, até porque eu não sou estudado em nenhum tipo de uh, tipo de, de coisa aqui, a não ser uh, programação. De programação eu entendo porque eu estudei isso. Mas com relação a, a conteúdos dos jogos, como uh, questões artísticas, questões, eu não tenho gabarito nenhum para falar, a não ser a minha própria opinião, e eu sempre deixei isso bem claro. Mas quando eu venho aqui... E, e coloco no meu agregador uh, de sites aqui que me, me mostra os temas em voga que lançaram aí no, nos últimos minutos cara é só ladeira abaixo é só ladeira abaixo como que eu vou trazer informações ridículas para vocês ó, velho olha só estão falando aqui ó update do clássico Dungeons And Dragons Online. Isso vai trazer mudanças significativas para diversos sistemas de jogos. Que grande bosta. Ninguém joga essa merda. Aí, não contente. Counter Strike. CS. Meu Deus. CS, velho. Vocês ainda estão jogando CS. É uma foda, não é mesmo? Então, vamos lá. Counter Strike. Global Offensive recebe grande atualização com direito a uma nova operação e outras novidades. Grandes novidades, né, cara? Uma skinzinha vai pintar a arma lá. Aí, opa, tem uma operação aqui. Em vez de você atirar para cima, você vai atirar para baixo agora. Vai atirar no pé do cara. Aí você ganha um, alguma coisa. Como é complicado, né, velho? Como é complicado. Outro aqui, ó, da Aerogame. Castlevania Advance Collection incluirá três jogos para o Game Boy Advance <risos> e ainda Castlevania Dracula X. Você tem um Game Boy Advance aí, velho? Pra jogar essa merda aqui? Pô, velho, um jogo de, de... Você joga no PC, velho, não precisa disso. Sabe, tem coisas tem coisa assim, tão idiotas. Olha só, pré-registro para lançamento Helion. Ainda com bl bloqueio de IP para a nossa região é iniciado no ocidente. Hélion, velho. Hélio, que jogo é esse, velho? É MMORPG. Velho, tem todo dia tem um MMORPG saindo, velho. É tudo lixo. Tudo lixo. Aí outro, ó. Reward do FPS World War 3. Terá playtest entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. Quem quer testar uma merda dessa, velho? Aí vem uma, alguma coisinha da Nintendo, né? Nintendo sempre fala que Nintendo poderá lançar Metroid Prime na Switch pra celebrar o 20 aniversário do jogo. Pô, ninguém tem Nintendo, velho. Não, não tem como ter Nintendo no Brasil. Como é que eu trago uma informação dessa? Eu sempre. No início, eu até coloquei algumas informações aqui do Nintendo, mas eu desisti, velho. Ninguém tem isso no Brasil, não, velho. E tipo assim, pra mim, é o cúmulo você comprar um Nintendo no Brasil, um Nintendo Switch. Aqui, no, se tratando de Brasil, é, é receber o certificado de trouxa na hora. Comprar o Nintendo Switch no Brasil é receber o certificado de trouxa, assim, instantaneamente. Comprei, ele já recebe o certificado de, de otário. Não tem como. Aí tem aqui o Nintendo Direct. Às 23 horas vai acontecer lá na, na Europa. A gente tem que ver o nosso horário aqui. Mas também não adianta, porque não só vai sair aquele joguinho Mario, é... Mari Mario Zelda, vai lançar Marizelda Zelda. E agora tem esse Metroid aí, talvez vai ficar Mario Zelda e Metroid a vida toda, não sabe fazer outra coisa, né? Aí tem aqui as comparações inúteis, é de FIFA 22. Compara... Olha só, olha o título, velho: FIFA 22, comparando no PlayStation 5, PS4 Pro e Xbox Series X. E S. Não tem nada a ver nenhum dos consoles aqui, velho. Que comparação idiota. No Playstation 5 vai rodar um pouco melhor, no Playstation 4 vai rodar um pouco pior No Xbox Siri, Series X vai rodar um pouco melhor, no, no, no S um pouco pior Mas que comparação idiota, velho O mundo está idiota O mundo está idiota É a mesma coisa que eu pegar ali, ah, vamos fazer uma comparação aqui do, do, do Xbox 360 e do, do, do Xbox Series X Pô, mas que comparação idiota, velho Pra que, que você quer saber isso? Pra que, que você vai gastar o seu tempo pra que... Não vou falar de você não, vou falar pra mim Pra que, que eu vou gastar o meu tempo Pesquisando um assunto desse pra... Que é tão irrelevante pra trazer pra você Que tá me ouvindo aí Pô, eu tô perdendo o meu tempo E você vai perder o seu tempo igual não tem, não tem O que falar Mas olha que velho, Olha que comparação Idiota que comparação idiota, velho. Pô, aí você vai, não? Agora eu vou comprar um, um PlayStation 5 porque ele é melhor no FIFA 22. Ah, velho. FIFA, FIFA é FIFA, velho. FIFA, é... FIFA não muda desde de 2015, sei lá. É tudo igual a essa merda. Ah, fica fazendo comparaçãozinha aí, pô. Aí vem falar de, ó, Amazon Games. Confirma que será a publish dos projetos da desenvolvedora da Índia Jogo indie, ô oh, merda de jogo. Velho, todo dia tem 20 jogo indie saindo, cara. Jogo indie, pra mim foi a melhor coisa que. Foi, foi assim, a, a explosão de mês. Já viu aquele meme do cara? Pô, foi aquilo, velho. Pô, os caras iam lá e poderiam pegar uma ideia muito foda, colocar. E pauta, colocar dentro de um jogo bem menos é, caro, um joguinho barato, mas que tinha uma ideia muito boa. Que tinha um, um, um cerne, que outras empresas que são maiores, que, que lançam jogos é, A, talvez não poderiam fazer, porque com medo disso dar errado. Então o jogo indie vai lá, faz isso de uma maneira muito simples. Mas coloca essa ideia diferente e se isso vinga, as, as publishers maiores copiam, né? É isso que, é isso que o povo faz, copia, velho. Tudo na vida se copia, velho. Você não precisa ser diferentão, mas você copia. Você copia aquela coisa que deu certo no jogo indie, aí você cria um jogo triple a com toda aquela, aquela gama de, de coisas que tinha lá no indie que você não testaria, e sabendo que vai dar certo. Então você pode implementar. Agora virou uma merda, cara. Jogo indie virou sinônimo de porcaria. Antigamente era coisa massa, velho. Antigamente o indie era muito legal. Hoje virou porcaria. Hoje eu tenho medo de comprar qualquer tipo de indie, velho. Porque é porcaria. É porcaria. É simplesmente isso. Então é por isso que dá de graça aí mesmo, É Dá de graça esse estranho aí. Não sei nem como é que eles, eles ganham dinheiro, véio. Jogo indie aí você não compra mais não. Você ganha aí na hora que você... Tá, tá rodando na internet, pô, ganha um jogo indie aqui, ó Todo site que você acessa, ganha um jogo indie Pô, eu, pra mim até de graça tá caro Porque tem que ir lá, tem que registrar, tem que não sei o que, tá caro Entendeu? Aí vem aqui, ó, MMO de sobrevivência ver é ao estilo Diablo, com vampiro de todas Pô, velho É uma canseira Outro MMO, RPG, Grand, Grand fantasia Meu Deus, velho Fala se... Fala se não é canseira. Aí, olha só. Titanfall 3 não chegará tão cedo de uso coordenado da comunidade da respawn Mano, não vai chegar nunca, velho. Titanfall é uma merda. É um jogo muito... Vou, eu vou reformular. É um jogo muito bem construído. Que... Que tem seus pontos fortes, sim. Mas que é uma merda. É uma merda. Ninguém comprou essa merda. Porque... Jogo caro demais, é um jogo é um jogo online, né? Muito caro, o pessoal compra aí tem uma base de fãs aí até hoje porque o jogo tem sim seus seus pontos positivos, mas é tudo aquilo que o código já deve o código já deveria ser, que o, o Berovie já deveria ser muito tempo atrás, entendeu? Então não tem como esses caras disputar com esses outros aí não velho, não tem velho, simplesmente assim não tem. Então, oh, Titanfall 3 não vai chegar, nunca vai chegar, nu, nunca, nunca, já matei, pronto, tá dada a informação, não vai chegar nunca essa merda Quando chegar vai ser, não, tem dinheiro demais aqui, né, já tirei o dinheiro dos trouxas tudo, é, já ganhei um dinheiro demais, respal tá beleza aqui aí, vamos, vamos fazer aí o, o Titanfall, faz qualquer merda aí, pega o 2, aí muda as skins, lança, aí lança como se fosse o 3, pronto, é isso que, que eles fazem É isso que eles fazem, certo? Aí tem que Halo Infinite Multiplayer Tech, a preview, né? Halo, Halo é Halo, né, velho? Halo não tem. Bom, enfim, cara, é isso, tá vendo? O quanto é complicado, velho? O quanto é complicado. Só notícia merda. É notícia ruim atrás de notícia ruim. Bom, galera, é... eu trouxe mais pra mostrar... Né? como que eu faço aqui os vídeos mas isso dá, dá velho, vocês talvez não vejam porque vocês só, só vê a notícia que eu trago aqui pra você às vezes notícias ruins, às vezes notícias boas, mas olha a quantidade de merda que eu vejo todo dia e cara, e é todo santo dia tem um update desse, eu faço o um update aqui da minha página com, esses, com esse agregador e cara todo santo dia um monte de notícia ruim. Um monte assim de, de merda sendo assim, jogada na, na, na tela do computador. E eu falo, cara, onde vai parar isso? Onde vai parar? Então, às vezes eu sou um pouco, um pouco agressivo aqui no, no, na minha maneira de falar. Porque eu já vi esse tanto de merda aqui para me pegar uma notícia. Que eu acho interessante. Que eu acho importante para o mundo dos jogos. E aí eu transmito para vocês. Então, mas eu, nesse meio tempo. Em meia hora eu já vi, sei lá, 15 notícias totalmente idiotas. Totalmente inúteis. E a galera ainda, ainda se, se presta a fazer um, um, um trabalho ordinário desse, né? Mas é isso aí, galera. Eu fiz esse vídeo aqui justamente porque eu tô sem nada pra falar pra vocês. Pensa, olha, aqui, olha aqui, que canseira. Sem nada. Poderia vir aqui falar um monte de merda sobre um monte de jogo índio, um monte de jogo de MMA, mas... Não vai servir para você em nada isso, beleza? E nem para mim. Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo, viu? Um... E tamo junto, beleza?